Nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício para agradar a Deus ou para sermos salvos, porque Jesus ele já fez o maior de todos os sacrifícios. Então, não precisa mais. Não precisa se sacrificar mais, não precisa levar a não precisa se arrastar pelo chão, não precisa se cortar mais, não precisa fazer nada disso. que Jesus já fez, já, se esforçou por nós, carregando aquela cruz pesada até o Gogo, tá? sofrendo ali a morte e morte de cruz, como diz Paulo escrevendo aos filipenses. Por isso é que nenhum ser humano precisa mais fazer sacrifício, se bater, se machucar, se rasgar, porque Jesus já teve a sua carne rasgada por nós ali no Calvário. Por nossa causa, por amor a nós. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, Isaías disse, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sanados. Louvado seja. O nome santo do Senhor Jesus. E então Paulo começa descrevendo como é e qual é o procedimento das pessoas que realmente amam. Ele diz quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Meu Deus, que palavra. Glória a Deus. Quem ama não é ciumento. É o que mais a gente vê aí, as pessoas se matando. Matando seu cônjuge por ciúmes. E diz que é amor. Que ama, não é orgulhoso, o amor não é orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, a gente tem visto as pessoas se tornarem cada vez mais grosseiras, mais agressivas, e fazendo tudo isso dizendo que ama, nem guarda mágoas. Ah, mas eu amo tanto, mas eu estou tão magoado, estou com tanta raiva, chulando.